Oi pessoal, eu sou a Valentina Sardinha Freitas e hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra vocês. Eu hoje eu vim aqui pra apresentar o meu cachorrinho querido que eu amo demais, então... Esse é o Mickey, o meu cachorrinho de coração que eu amo muito, eu cuido bem direitinho dele, eu amo muito e ele é bem... Tra... Ele, ele... e eu trato muito ele com cuidado. Bom, eu já sei os tratos que deve com cuidado com ele, bom... Primeira coisa a gente nunca deve esquecer de colocar comida para eles, porque se você deixar um dia sem eles comer, sem eles comer e beber água, aí que complica tudo. Eles não vão sobreviver direito. Você precisa de bastante água, você precisa de água para dar para seus cachorros, ou senão eles vão morrer porque eles não bebem água e não se alimentam direito. Porque as pessoas também não colocam comida. O meu Mickey, bom, a gente coloca comida pra ele todo dia. É, a gente coloca aguinha, a gente coloca aguinha quando acaba. E ele, ele também, ele é um bom cachorro. E se vocês não se inscreveram, é pra se inscrever agora. Porque eu, toda semana eu vou tragar uma dica pra vocês aqui. Então, se inscrevam. Canal Mais Brasil.